Conselho que dou se você encontrar uma mulher possuída que a deixe por conta própria, pois veja só o que pode acontecer com um exorcista despreparado. Oh, é isso! A Jovem Landa está nesse estado há dois dias. Não adianta usar água benta, crucifixo, que o demônio não sai. No vídeo que se segue vemos um jovem explorando uma grande casa abandonada. Casa encontrasse completamente suja e destruída. Ele foi em busca de eventos paranormais, mas acabou encontrando algo inacreditável. Uma oh dez. What? It's the pet dog. Então mumificado sobre um sofá com o corpo totalmente intacto. Morreu com os olhos abertos e em posição de vida. Como isso é possível? É como se a sua alma tivesse sido removida sem aviso prévio. Segundo o explorador, ele teria sido congelado vivo dentro da casa durante uma onda intensa de tempo frio. Mais de 160 anos, uma Stringer House é agora conhecida como um Museu Heritage, como uma das casas mais mal-assombradas da Flórida. A equipe do YouTube Crossing Guard Paranormal investiga a casa histórica e captura algumas imagens de atividades de poltergás por meio de uma câmera. Algum espírito está folheando um diretório. A equipe descreve que ele é feito de metal com inserções de papel, portanto, muito pesado para ser removido por correntes de ar. Essa é uma investigação paranormal que não deu certo. Uma equipe estava tentando contatar espíritos em uma casa assombrada. De repente eu vejo um forte estrondo vindo da cozinha. Tell him the truck. Someone just walked by me? What the fuck? What the? Fuck? Oh, they didn't. Dude, what? Take this stuff from me. What? Mas, como, se <coughs> não havia ninguem lá. What? It's blocked. Oh, my. <coughs> we kept. We kept hearing something. Sim, there was algo blocking a porta. Who teria feito isso? É equipe acredita que algum espírito com intenção nefasta estivesse tentando prendê-los nesta casa. Uh. Uh. Uh. Quem vê essas imagens pela primeira vez não consegue acreditar que seja real. Pensa logo que é um brinquedo. Mas não é... Olha só o tamanho desta rã. Ela consegue pular um muro de sua casa com extrema facilidade. Ele pode escalar qualquer tipo de parede e possui reflexos de elevada precisão. Você teria coragem de pegar essa criatura no colo, abraçá-la e apertá-la. Mas certifique-se de manter sua mão longe da boca dela, pois em uma única bocanhada ela prende a sua mão inteira. Boing, boing. estou ensinando o seu duende a andar é um boneco de aproximadamente 70 centímetros Dá passos longos Como se estivesse vivo Muitos dizem que é uma farsa E que havia uma linha transparente Que conecta pé daquela jovem ao pé do boneco. Mas essa teoria cai por terra quando ele começa a andar no sentido oposto. Realmente parece que estamos diante de um legítimo evento paranormal. Te ajuda? Pensa no agarra não com o dedo. Caminá com o velho, caminá com o dedo. Caminá com o dedo, não levá-lo na cabeça, caminá com o Não essa boneca tem vida própria e eu vou te provar Pessoal, essa aqui é a boneca Eu vou mostrar pra vocês Por que que ela tem vida própria Ela não tem nenhum dispositivo na mão Nem nada aqui, ó Inclusive, eu mostro aí, ó não tem nada, não tem pra que... Tá mordida, mas foi meu cachorro Não tem pra que eu enganar vocês Mas, ó, tipo... Ah, não tem nada aqui também, Tipo... Eu não consigo andar com essa boneca, velho Eu não consigo Me andar daqui? com essa boneca Olha que bagulho é o cabreiro, mano. O olho dá meio torto. Olha o que a Carol. Mano, eu não sei como a Carol consegue. Olha isso. Ver. De outro ângulo, pessoal. O bagulho anda sozinho, mano, com a Carol. Eu não sei. Mano, eu não sei o que, velho. Eu não consigo, Olha um ó. Não nada. Caralho. Não pode achar que é, não, não Eita. Não pode achar que é, não, não Olha isso, velho. Caralho. Assim que ele saiu do trabalho, ele decidiu ir ver a sua mãe, que já não via dois meses. Chegando lá, estava tudo apagado, e um silêncio insólito e um cheiro de cachorro morto ecoava pela casa. Ao chegar no quarto, ele teve uma surpresa. Sim, ele ficou muito tempo fora, e sua mãe que morava sozinha partiu dessa pré pior e ele só descobriu agora. Da mãe secou e começou a descascar. Como não bastasse, uma entidade demoníaca se manifestou dentro do quarto. Certamente está possuído por algum demônio. Can we please go inside and just go to bed? I'm terrified, sir. You're getting very close. Se o seu cachorro vier caminhando dessa forma em direção, corra e procure um lugar seguro, porque se não é isso que irá acontecer com você. Registradas por um morador na Nicarágua. Um homem acordou de manhã cedo por voltas das cinco horas para trabalhar, quanto de repente escutou um barulho vindo do quintal. Quando foi investigar, ele se deparou com algo que o fez desejar ter nascido cego. uma criatura simplesmente estarrecedora bem diante de seus olhos. O estranho ser muito travesso ainda lhe com uma pedra antes de fugir por cima do muro. Na sua opinião, o que seria essa estranha criatura? Seria um demônio? Seria um duende? Ou alguma outra criatura desconhecida? Deixe a sua opinião nos comentários. Na Indonésia, um jovem conheceu uma menina. Após dois meses de namoro, a levou a um quartinho onde teriam relações pela primeira vez. Foi quando algo bizarro aconteceu. Bismillahirrahmanirrahim. eu Hã? Um barulho? Um barulho de em uma cama valinda, a garota se transformou em um Kudilanak na frente de seu namorado. Já se passaram cinco dias se nada dela voltar ao normal. Ela envelheceu é 80 anos em apenas uma dia. Agora ela virou um monstro asqueroso, cujo rosto é bom que não seja revelado, pois te faria vomitar. Ela também possui garras enormes capazes de atravessar seu corpo. Deus tenha misericórdia dessa pobre alma e que ela venha ser curada o mais rápido possível, antes que o demônio Cudilenar tome de vez a sua mente e ela dê início aos ataques. Mamãe nem para educação aja, bot, né? Olá, mamãe. Então, não tente me dizer sarupna kalau istilah Sunda. Nih, jadi teman saya itu tadi habis explore